Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo, estamos aí no nosso primeiro encontro da disciplina de Geometria Analítica 1 do curso de Matemática e nós vamos começar falando um pouquinho sobre a ideia de plano cartesiano, ponto, reta, tá bom? Então acompanhem aí. Vamos começar para de a gente iniciar aqui. Eu vou tudo que eu trago para vocês são recortes do livro Fundamentos de Matemática Elementar, Volume 7 do Gelson Iese. Então, se vocês tiverem puderem acompanhar tudo que eu estou trazendo aqui, tem uh, nessa bibliografia vocês podem acompanhar lá. Inclusive depois as nossas listas de exercícios. Tá bom? Então vamos lá. Começando então com a noção de plano Vamos pegar algumas definições Do que é o plano cartesiano E outros elementos que compõem, certo? Então vamos lá Primeiro, vamos considerar Deixa eu só me achar aqui Consideramos dois eixos X e Y Aqui estão eles Perpendiculares em O O é um ponto os quais determinam o plano alfa. Este que está em cinza aqui, em cinza. Dado um ponto P qualquer e P pertencente a alfa, como usamos por ele duas retas. Então, a primeira x linha, que é paralela a x, está aqui ela. E y linha paralela a y, aqui está y y linha. OK? Denominemos P1 a interseção de X com Y'. Linha. Então, P1 é a intersecção de X com Y'. Linha. Aqui está P1. E P2 é a interseção de Y com Y'. Linha. Ou, desculpa, com X'. Linha. Aqui P2. Tá? Então, a partir disso, nessas condições, a gente vai definir algumas coisas, começando aqui em a. a. Abscissa de p é um número, ou seja, p é um ponto qualquer, voltando aqui, né? É um ponto qualquer pertencente a alfa. Ele vai ser um número real. P é um número real. Aliás, a abscissa de p, né? A abscissa de p é um número real. Xp que está nesse segmento OP1 e a ordenada de P é um número real, YP, que está nesse segmento OP2. E aqui C, coordenadas de P são os números reais XP e YP, geralmente indicados na forma de um par ordenado XP e YP, ou X e Y em que XP é o primeiro termo. Então, logicamente, se eu estou falando, o próprio nome sugere par ordenado porque tem uma ordem. Se tu inverte a ordem, troca o ponto, Não deixa de ser o ponto P a que eu me referia. Item D. O eixo das abcissas é o eixo X ou, a gente costuma chamar de forma mais comum eixo X, mas ou eixo OX e o eixo das ordenadas é o eixo y ou o eixo o y outra definição f sistema de eixos cartesianos ortogonal também pode ser chamado de ortonormal ou retangular mas é mais comumente falado ortogonal é o sistema x o y a origem do sistema é o ponto o e naturalmente de coordenadas zero e zero, e o H aqui, plano cartesiano, é o plano alfa Algumas definições para a gente começar, tá bom? Vamos aqui um, um exemplo Aqui onde eu colei o livro está um pouquinho fora do lugar Mas não tem problema, eu vou marcando melhor cada um desses pontos Então vamos localizar os pontos A de coordenadas 2 e 0 Então a abscissa de A é 2, então aqui é 1 um, Aqui vai ser 2 e zero, veja que o, a, a, ordem, a abscissa indica esse deslocamento lateral e a ordenada vai des, indicar o deslocamento vertical, essa altura. Então, o ponto está aqui, na verdade, de A. Ele não está muito legal, essa representação, ele ficou um pouquinho fora. Mas é bom até para a gente ir corrigindo. O ponto B, zero e menos três, então a abscissa é zero, ele não tem deslocamento lateral, mas menos três para a ordenada. Então, um... 2, vejo se aqui é 1, um, então menos 1 um aqui, menos 2, menos 3 aqui. Tá? Seguinte, C, 2 e 5, então 2 abscissa. e 5 aqui. Esse é o C. O D, é menos 3 e 4, então menos 3 aqui e 4 lá em cima. D, menos 7 e menos 3. Então menos 7, então aqui menos 1, menos 2, 3, 4, 5, 6, menos 7 aqui E menos 3, então para baixo, 1, 2, 3 Este é o ponto E, depois o ponto F, 4 e menos 5 4 e menos 5 aqui Aqui o interessante esse exemplo, 5 meios e 9 meios Isso dá aproximadamente, 5 meios dá aproximadamente 2,5 Aproximadamente não Dá exatamente 2,5 Então, 1, 2,5 está aqui tá? E 9 meios dá 4,5 Então, 1, 2, 3, 4,5 aqui Então, este é o ponto G E por fim, o H, menos 5 meios, menos 2,5 Então, aqui, esse traço está correto, né? e menos 9,5, que é menos 4,5, aqui. Então, este é o ponto H. Certo? Então, conseguimos marcamos todos eles, observando apenas esse deslocamento horizontal e vertical, de acordo com a abscissa ou ordenada. Agora, seguindo alguns detalhes importantes interessante que a gente tem que destacar. Então, notemos que os pares ordenados (4 e 2 e 2 e 4) não são iguais. Isso eu havia comentado, lembra? Eles não são iguais. E aqui um exemplo onde eles são colocados, né? Aqui o 2 e 4, então, abscissa 2, ordenada 4, tá? Esse ponto aqui. E abscissa 4 e ordenada 2 dá um ponto. Vejo que eles estão em localizações diferentes. Então a e B é diferente de B e A, aqui como está indicado. Próximo. A principal consequência deste teorema é que, em geometria analítica plana, então, dar um ponto P significa dar o par ordenado XP, YP. Pedir um ponto P significa pedir o par de coordenadas XP, YP. Veja que eu quando eu peço um ponto, dou um ponto, eu preciso de duas informações para que eu possa ter esse ponto P. Então, todo ponto P procurado representa duas incógnitas. Tá? Então, quando se fala em ponto, se fala em duas incógnitas e não uma apenas. Isso vai ser regra. Posição de um ponto em relação ao sistema. Aqui a gente pode ter, fazer umas observações uh, a respeito das características das suas coordenadas e onde elas vão estar localizadas. Nós costumamos separar em quadrantes esse plano cartesiano. Aqui, primeiro quadrante, né, no sentido uh, anti-horário, né, a partir daqui, primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto quadrante. Então, nós vamos ter as seguintes... Características dos, da abscissa e das ordenadas. Por exemplo, todo ponto que está no primeiro quadrante, ele tem o, o xp maior que zero, maior ou igual a zero, e o y também. Então, se ele tiver essas características, ele certamente estará no primeiro quadrante. Ponto no segundo quadrante, ele vai ter o, a abscissa menor ou igual a zero, e a ordenada maior ou igual a zero estará aqui no segundo. O ponto que estará no terceiro vai ter ambos x p e y p ambos menor ou igual a zero e o no quarto quadrante o x p maior ou igual a zero e o y p menor ou igual a zero. Bem tranquilo. Um ponto pertence ao eixo das abscissas c e somente c pertence ao eixo das abscissas c e somente c sua ordenada é nula Então se sua ordenada é nula Ele pertence aos eixos das abscissas Se não for nula Isso não vai acontecer Então ele vai sempre ter essa característica A e zero A é um número real qualquer Todo ponto com essas características Está nas abscissas De forma análoga O, eixo vai estar na, na, o ponto vai estar no eixo das ordenadas Se a abscissa for igual a zero Ou for nula Tá? E aí ele vai ter essa característica, zero e um número real. Esse eixo certamente está no eixo das ordenadas. Outra característica, então, um ponto pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, ou seja, primeiro e terceiro quadrante, se e somente se tiver coordenadas iguais, ou seja, ponto ele vai estar nessa reta aqui, nesse eixo, se ele tiver o x e y iguais. Precisa ter essas características. 1, 1, 2, 2, 3, 3, menos 1, um, menos 1, um, assim por diante. E da mesma forma, então, um ponto pertence à bitetriz dos quadrantes pares, ou seja, segundo e quarto quadrante, se tiver coordenadas simétricas, ou seja, um, menos 5 e 5. Tá? menos 3 e 3, ou 3 e menos 3, 4 e menos 4. Tá? Se eles tiverem essa simetria, significa que ele vai compor o eixo das, ou estará no eixo das bissetrizes da dos quadrantes pares. E aqui, esse item 11, se uma reta é paralela ao eixo das abscissas, então todos os seus pontos tem a mesma ordenada. Ou se um, uma reta é paralela ao eixo das ordenadas, deixa eu fazer aqui a reta aqui em cima, se ele é paralelo ao eixo das abscissas, aqui para, então ele tem, uh, todos os seus pontos têm a mesma ordenada, ou seja, o mesmo valor de y, ó, ele tem que sempre encontrar aqui. Ou se ele for paralelo ao eixo das ordenadas, ele vai ter que ser sempre o mesmo valor das abscissas, ok? Para mais essa conclusão estamos terminando. Então falando um pouquinho sobre distância entre dois pontos. Agora nosso último tópico, tá? Uh, porque essa parte inicial é mais localização de pontos re, pontos reconhecer então essas características. Então vamos lá para a distância entre dois pontos. Uh, Veja que eu tenho dois casos, aliás, tenho três casos. Esses dois primeiros são bem simples. Depois o terceiro caso, eu diria que se aplica, inclusive, para esses primeiros. Mas vamos lá. Então, a primeira situação é que... Esse segmento AB, formado entre os dois pontos A e B, é paralelo ao eixo das abscissas. Tá? O segmento AB forma uma reta, um segmento paralelo ao eixo das abscissas qual é a distância então entre eles lembrando que a ordenada deles é igual o que vai variar é justamente o valor das abscissas então ele vai ter uh, esses valores das suas abscissas de A eu vou até escrever aqui aqui x1 e y e os valores de B vai ser x2 e y então essa distância entre esses dois pontos nada mais é do que o um módulo então, entre a diferença entre x2 e x1 tá? então o módulo da diferença entre x2 e x1 vai nos dar a distância entre A e B de forma semelhante então, acontece caso essa reta seja paralela ou esse segmento seja paralelo ao eixo das ordenadas, então as abscissas desses pontos vão ser a mesma, então não vai me interessar, vai me interessar apenas os valores dos do y das ordenadas de B e A, então a diferença o módulo da diferença entre eles vai me dar também a distância entre ambos, ok? Então vamos aí para a terceira situação Esta aqui, caso esse ponto A e B não sejam, esse segmento não seja paralelo nem ao eixo X nem ao eixo Y, então o que, que acontece? Aqui é relativamente simples, né? Até de se deduzir essa formulazinha que eu já deixei aqui, tá? Já está pronta, mas como que ela vai funcionar? Eu consigo sempre transformar isso aqui, ou visualizar um triângulo retângulo, tá? Se eu tenho um triângulo retângulo eu tenho Pitágoras, tá? eu tenho, eu posso aplicar Pitágoras, ou seja, vamos colocar aqui, ó. aqui eu tenho os valores de x1, vamos chamar de x2, y2 aqui, e aqui em A eu tenho x1, y1, tá? Veja que essa relação eu vou fazer vale da mesma forma para esse outro caso aqui, certo? Então, veja que eu tenho as co como coordenadas aqui de C. Ele tem ele vale x2, OK? E vale y1. Conseguem perceber isso, ó? As coordenadas, então o valor de x de C é o mesmo de B. O valor da coordenada de C é o mesmo de A. Então, como que eu aplicaria essa distância D aqui? Tá? Eu vou ter que o quadrado então, da hipotenusa, vamos chamando aqui de D, vai ser igual ao quadrado desses catetos. Este, como a gente viu no anterior, é uma reta paralela a x. Então, a distância vai ser x2 menos x1, ao quadrado mais o quadrado dessa outra distância aqui que vai ser então y2 menos y1 o que é interessante, veja que eu nem coloquei em módulo por quê? porque como eu estou elevando ao quadrado automaticamente esse número vai ficar em módulo vai ficar positivo então vai ser indiferente até se eu fizer x1 menos x2 ou x2 menos x1. Tá? Então para o cálculo não vai fazer diferença. E aí a gente chega na formulazinha aqui. Então d vai ser igual a raiz de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Tá? E isso vale também para essa outra situação aqui tá? Super tranquilo Vamos para um exemplo para a gente poder finalizar Então Então vamos lá Calcule a distância entre os pontos A e B O A tem coordenadas menos 2 e 5 E B, coordenadas 4 e menos 3 Então vamos lá, eu sei que Sem nem colocar no plano cartesiano Então aplicando Na prática é o quadrado da diferença entre as abscissas então menos 2 menos 4 ao quadrado mais 5 menos a diferença é né, menos menos 3 vai ficar então mais 3 ao quadrado isso aqui vai ficar assim menos 2 menos 4 menos 6 ao quadrado 36 mais 5 mais 3, 9. Ou oh, desculpa, 8 ao quadrado, 64. Chegamos então à raiz de 100. Raiz de 100 é 10. 10 unidades de comprimento. Tá? Simples assim. Então, vamos encerrando por aqui por hoje, então acompanhem depois a listinha que eu vou deixar para vocês e até mais.